Defunto lixão O que estão olhando? Eu também olho É fome Olha só um cara morto Não vamos mais comer a, pife a Cavalo nem cachorrinho Vegão Aquele é carência de primeira Eu nunca comi carcaça de gente Dizem que é eu, eu custo experimentar então, bora atacar cá, porque cabeça de gente o grupo não tem vez. Nesse caso, se a gente demorar, o rango vai se danar. Tô enjoado de cabeça de caveira. Difuntos de comeu eu se de outros, difuntos pegados pelos mitéricos. Ah, o quê? Ah, vamos ter riso de cadáver! Decapitão! Será que nunca viu Railand? Eu não gosto de decapitar. <risos> oh, oh. Nossa, tem vermelho em mim. Eles devem pensar que eu sou uma carniça, mas sou um morto-vivo. Achei que ele não ia aguentar correr sem o braço podre, entendeu? Agora tem aquele rasante na cabeça dele, amigão! Como vou dar rasante, seu idiota? Com certeza ele era um atleta antes de morrer! Foi mal aí! Olha como ele corre! A CARA NO PORTÃO! E é só não, o portão está trancado, vou virar a de Urubu Ei, você me ajude! Ah, meu zóio esquerdo é uma estátua de Jesus? Algum sinal dele, pendeu? ele caiu por aqui A culpa é sua! Não é porque está escuro que não vou jantar! Perfeito, aqui eles não vão me encontrar, só espero que não seja esse cemitério, onde a osso tem um túmulo. Seria muita má sorte encontrar o dela em meio a muitos. Tenho que tomar cuidado e não acordar ninguém. Não muito longe dali. Ele pode ter entrado no cemitério, seja cauteloso, pendejo. esse se for preciso e que nem galinha, não temos oi de águia pra ver os vamos daqui. Falta muito pro Natal. <risos> ninguém lá, ninguém cá, ótimo. Vejamos se tem alguém aqui dentro, é hora de bater um buraco. Tô vendo os urubus pela lua, mas estão tão longe quanto eu pensava. Ai. Ao abrir o túmulo, droga, estou com sorte. Osso? Defunto! Covarde, tentando me pegar pelas costas. Vai embora agora! Volte para onde você veio! Não. E não volte mais, pedaço de estacada, hein! Que seu é lugar... Nos trancam os corpos dentro daquelas caixas lá embaixo, para nos manter longe. Mas os insetos têm acesso à terra, vamos falar com eles. Nosso rango pode estar lá. Eu já disse no solo puto em busca de vermes Ai, legal, cintos um cheiro sobrenatural, acho que ele passou por aqui. Pendeco, não acredito no verme que vê. Ai, Megal, achei um verme gigante. Eu já pego esse churisso! Nossa, calma, pendeco! Seu cozinho com o pito dentro que dá porra arrebentada! Com o menino na mão, nossos sabores é que foram batidos nessa história. Esquece, garnice de gente é lenda, melhor na sua razão, podre! Bife a cavalo. O fogo brota da carcaça.